1964 é uma data marcante para a violação dos direitos do nosso povo brasileiro, onde movimentos sociais, onde estudantes e muitas lideranças tiveram suas vidas ceifadas e uma história que até hoje não foi suficientemente esclarecida no nosso país. Portanto, dia 31 de março agora de 2019 é de reafirmação de, da luta por um, por um Estado de Direito e pela democracia, sem retrocesso e sem negar a violência que houve em 1964.